Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o monstrão da Química. E hoje, a minha pergunta para você é a seguinte. Por que nós temos na natureza substâncias de estado físico sólido, líquido, gasoso? E aí, por que será que as moléculas elas têm estados de agregação diferentes? Isso vai ser respondido depois da vinheta. Você ficou curioso? Então calma, deixa que a gente explica.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 Fala galera, por aqui o professor Marcos Enes, o Mostrando a Química no Bioexplica, e hoje nossa dica Enem, vocês estão vendo, está num formato um pouco diferente, né? É porque eu quero falar aqui, olhando no seu olho, eu quero que você preste muita atenção nessa dica Enem. A dica Enem é a diferença entre a destilação simples e a destilação fracionada, beleza? Qual a diferença? Na destilação simples nós conseguimos separar compostos que tem um ponto de ebulição mais afastado. Por exemplo, um composto que tem um ponto de ebulição em 40 graus e o que tem a ponto de ebulição em 170, 200 graus. Aí você consegue separar. Legal. Agora, a destilação fracionada, você consegue fazer a separação de compostos que tem o um ponto de ebulição mais próximo. Por exemplo... Se eu quero separar água e álcool, a água e o álcool você não consegue nem separar eles em sua totalidade porque eles formam uma mistura chamada de mistura azeotrópica, devido à interação entre a água e o álcool. Nós temos uma interação muito forte, então para fazer um aumento no percentual de álcool, né, diminuir a quantidade de água junto com o álcool, a gente faz uma destilação fracionada. Então, na destilação fracionada você consegue separar compostos que têm um ponto de ebulição mais próximos. Então, assim, eu tenho um composto que tem um ponto de ebulição em 40 graus e outro que tem um ponto de ebulição em 100, 90 graus, 80. Aí você ainda consegue fazer essa separação, beleza? E outra dica importante: não se esqueça, método de separação das fases do petróleo. Nós temos dois métodos a serem aplicados. O primeiro, sempre rola, é a destilação fracionada. Você vai separar os hidrocarbonetos mais pesados dos hidrocarbonetos mais leves. Os mais pesados vão tender a ficar embaixo, porque eles têm um ponto de ebulição mais alto. Então os compostos asfálticos, os hidrocarbonetos com 40, 60 carbonos, eles vão ficar na parte mais baixa. Agora, os compostos com 1, 2, 3, 4 carbonos, os óleos, as gaso... os compostos da gasolina, por exemplo, o octano, os compostos de 8 carbonos, compostos de 6 carbonos, enfim, as outras frações mais leves, elas vão ficar mais em cima. Por quê? Porque o ponto de ebulição dela é mais baixo. O ponto de ebulição das moléculas dessa fase são mais baixos. Tranquilo? Beleza? E um outro ponto que eu preciso falar com vocês também é um processo que rola no meio do processamento, do beneficiamento do petróleo, que é o craqueamento. O que é o craqueamento? Você tem um composto com oito carbonos na cadeia que não tem tanto valor seria legal se você pudesse quebrar em um de três e outro de cinco ou em um de quatro e outro de dois certo você consegue quebrar cadeias carbônicas formando compostos de maior interesse qual é o nome desse processo o craqueamento é como se eu pegasse lá uma cadeia de seis carbonos beleza então exame é um solvente orgânico bacana mas se eu pego Eteno e butano, eu tenho mais aplicações. Eteno eu posso usar para síntese orgânica e butano eu posso usar como combustível, como gás liquefeito de petróleo, por exemplo. Eu posso usar como GLP. Então, eu posso pegar um composto com seis carbonos e quebrar em um de dois e um de quatro carbonos. Isso se chama craqueamento. Então, nosso adquirente de hoje foi falar sobre a diferença entre destilação simples e destilação fracionada e falar aqui para vocês um pouquinho sobre craqueamento e